Olá pessoal, estou começando mais um vídeo nesse momento que se trata de um assunto que não se diz respeito a tudo aquilo que eu tenho falado estou fugindo desse foco só apenas para alertar tudo aquilo que nós devemos ver tudo aquilo que nós devemos perceber o que está acontecendo ao redor do mundo porque é algo de importância para aquilo que nós possamos compreender sobre o que está acontecendo no mundo estou falando agora sobre o coronavírus sei que muitos já viram falar sobre esse assunto mas há outras pessoas também que não viram e eu estou aqui para alertar para que nós possamos estar apercebidos sobre esses assuntos sobre esses acontecimentos que está acontecendo no mundo que está havendo no mundo e isto é algo de importância para que nós possamos estar ligados e não deixar passar batido por nada. Isso é mais uma epidemia que chegou para matar muitas pessoas, ou será apenas um controle populacional. Apesar dessa doença não ser recente, que já existe vestígio dela desde 1960 com infecções respiratórias, o importante ressaltar sobre esse assunto é que houve um grande surto na China. E aconteceu que uma mulher de 35 anos que tinha chegado ao brasil de viagem que havia desembarcado de xangai no sábado dia 18 de janeiro ela foi internada em um hospital de belo horizonte com, com um vírus parecido que foram identificados pelos sintomas eu sei que há vários casos também que já aconteceu aqui no nosso país mas eu apenas estou relatando isso aqui como princípio que aconteceu que foi lá em Belo Horizonte, que foi lá em Minas Gerais. O vírus nesse período já tinha contagiado umas 400 pessoas pelo mundo. Imagine já esses dias que nós estamos vivendo. Quantos dias já passaram e quantas pessoas também não já foram contagiadas. Quanto mais passa, acaba mais se agravando. No dia 22 de janeiro, já houve 17 mortes registradas e também chegou aos Estados Unidos e pode ocorrer uma mutação viral trazendo vários surtos que podem trazer as pessoas no mundo durante uma coletiva de imprensa em Pequim o vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde conhecido como Li Bin ressaltou que o vírus é transmitido pelo trato respiratório que pode sofrer mutações e se espalhar muito facilmente agora imagine o transtorno que acontecerá nesses últimos dias eu acredito que estamos vivendo os eventos finais. Isto é algo que veio para se cumprir de acordo com as escrituras. Eu acredito dessa forma. Quando se trata sobre o assunto escatológico, que é um dos assuntos que envolve o fim dos tempos, e isto não está distante dos nossos dias, também acredito que pode ter sido algo planejado pela elite mundial. Podem perceber que, para tudo que aparece, já colocam um nome para dar uma especificidade a cada doença que aparece a cada fatos que já estão aparecendo apesar dessas doenças não ter sido fato desses dias com certeza já é mais antigo mas será que isso que está se agravando mais e mais e esses fatos será que isso é apenas aquilo que ela apenas está apenas ocorrendo nesses dias ou será que isso é um fato que eles estão criando e deixando eles mais evoluídos em laboratório? Vamos ver o que pode estar acontecendo. Vamos ver, de acordo com esse relato que eu estou falando. Eles já têm um conceito sobre o que eles estão sendo falado. Nada foge dos seus princípios. E isso é um propósito para cumprir com a sua agenda estabelecida. Eu creio que tudo foi marcado pela sua agenda. Nada foge do seu controle. E mesmo que passe, mas tudo tenta se encaixar de uma forma tão precisa. Da mesma forma, estamos prestes a presenciar uma guerra que está tão próxima e iminente. Este surto que está acontecendo agora, sobre essa doença, é um surto bastante perigoso, como já foi declarado. Saiba que a nossa população, no mundo, está bastante quantitativa e eles vão alavancar uma medida para combater esses números que são alarmantes sobre o nosso mundo. E isto está marcado nas pedras-guia da Geórgia, nos Estados Unidos. Nada vem por acaso. Quando vemos nas escrituras, ela nos traz essa relação com o fim dos tempos. Que diz assim, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Apenas citando de acordo com as pestes, elas são conhecidas também como doenças e epidemias que estão surgindo, que acontecerão nos últimos dias. E isso é um plano também da elite global para reduzir uma grande parte da humanidade. E eles pretendem diminuir a população, que já estão com um número acima de 8 bilhões. Imagine como será efetuado esse plano sobre toda a população, isto nós vemos nos filmes desde há muito tempo e eles querem a todo custo reduzir a população, podem perceber todos os filmes que vocês assistem, todos os filmes que vocês têm presenciado, sempre eles alegam algo que venha reduzir a população, até nos desenhos a gente vê isso e sempre isso eles têm mostrado. Também nesses filmes que a gente vê, como até Vingadores, que tem que reduzir a população. Isso é apenas um, um fato que eu estou falando. Mas vamos seguir adiante sobre o que eles querem fazer de acordo com a sua agenda em reduzir a população. Para se chegar a 500 milhões de pessoas, como está descrito nas pedras-guia da Georgia, que há vários idiomas. Vamos ver os sintomas para entender melhor sobre esse assunto, sobre essa doença tão grave que apareceu, para ter a gente esclarecimento sobre essa doença. Vamos ver quais são os sintomas. Os sintomas são esses, febre, tosse, falta de ar, dificuldade para respirar, problemas gástricos e diarreia. Mas entre esses casos, que são tão graves, também é possível detectar para nós entender que nesses sintomas existe alguma forma de algo que venha a ocorrer de acordo com esses sintomas. E a gente pode perceber que há pneumonia, síndrome respiratório agudo severo e insuficiência renal. Isso é um dos sintomas que pode acontecer de acordo com os problemas que são encontrados de acordo com esses sintomas. Segundo eles, alegam que ainda não existe medicamento ou vacina específica para o coronavírus. Este é apenas esse assunto que eu quero trazer para que a gente possa ter esses esclarecimentos sobre o que há de acontecer nesses últimos dias, porque nada está fugindo do controle. Tudo está acontecendo debaixo do nosso nariz e não podemos deixar passar algo tão importante como esse assunto que se trata de uma doença que pode envolver uns sinais dos fins dos tempos também como uma peste que está por vir que eu creio que não só serão essas doenças, mas várias doenças irão acontecer, como diz na escritura agora aqui eu vou terminando esse vídeo para que a gente possa apenas ter um pouco de esclarecimento sobre esses assuntos e que o eterno abençoe a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Hamashi. Fique na paz. Amém.